Primeiramente, as boas-vindas do Itamaraty aos jornalistas que estão aqui presentes, que nos prestigiaram com a sua, com a sua vinda, e também um reconhecimento aqui na, na audiência, a presença de algumas autoridades, altas autoridades da Casa, o seu secretário-geral, embaixador Fernando Simas, secretário de Assuntos Econômicos, embaixador Saquis, representante permanente em Genebra, chefes de gabinete, diretores de departamento, chefes de divisão. Este é um evento de diplomacia pública, é, apoiado na transição para o período pós-pandemia, que tem por objetivo divulgar os resultados da visita oficial da diretora-geral da Organização Mundial de Comércio a esta capital. Hoje é aniversário do chanceler Carlos França, talvez seja um, um presente simbólico, a visita oficial da, da diretora-geral do MC, e ele a recebe como a, a senhora Ngozi okonjo Iwela como a primeira mulher uh, africana, primeira mulher e primeira africana a dirigir a Organização Mundial do Comércio, que assumiu em março de 2021, depois de ter sido é, chanceler da Nigéria e, por duas vezes, ministra das Finanças daquele país, além de ter exercido altas funções no Banco Mundial por 25 anos. A intensa agenda da senhora Iauela no em Brasília, incluiu uma palestra no Instituto Rio Branco, reunião de trabalho com o senhor ministro de Estado das Relações Exteriores, e, após um almoço, audiência com o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. A sua jornada continuará amanhã, em São Paulo, um segmento segmento empresarial, e essa esta visita oficial acontece há um par de meses antes da 12ª Conferência Ministerial da OMC, no momento em que a sociedade internacional começa a reemergir do período de pandemia, mas sempre desafiada agora pelas consequências econômicas do grave conflito na Ucrânia. E é sobre esse pano de fundo que teremos a honra de ouvir primeiramente o ministro Carlos França, que vai discorrer brevemente sobre a visão, o compromisso e a contribuição central do Brasil ao sistema multilateral de comércio, nesta etapa do século 21. Em seguida, nós vamos nos beneficiar das considerações da diretora-geral sobre sua visita ao Brasil e sobre o caminho que será percorrido até a MC-12, por essa organização que congrega 164 países do Conselho das Nações, conferência esta que ocorrerá em junho próximo em Genebra. Finalmente, as autoridades responderão algumas perguntas dos jornalistas que nos brindam com sua presença nesse auditório. Senhor ministro, vossa excelência tem a palavra. Muito obrigado. Eu queria começar dizendo que, mais do que um presente simbólico, é, na verdade, a presença da doutora Nigozio Conjo torna esse dia inesquecível. É um aniversário que eu nunca esquecerei, o deste dia, 18 de abril de 2022. Realmente, o encontro foi muito agradável. E eu agradecer a presença da diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, eu queria também é, saudar a senhora Anabel Gonçalves, diretora-geral adjunta da Organização Mundial do Comércio, e por seu intermédio, cumprimentar os demais integrantes da comitiva da Organização Mundial do Comércio que acompanham a doutora Nigosi a, a essa visita. Queria agradecer aqui a presença do embaixador Alexandre Parola, que é o representante permanente da Delegação do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio em Genebra. Saudar aqui o embaixador Sarkis José Boinaim Sarkis, e em seu nome todos os integrantes da Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Itamaraty. É, tendo já aqui é, ferida a precedência, não poderia deixar de mencionar o nome do embaixador Fernando Simas Magalhães, secretário-geral das Relações Exteriores. Eu não disse isso hoje, então essa é uma perfeita ocasião para, para dizê-lo aqui, à frente da imprensa, é um privilégio para essa administração, embaixador Fernando Simas, ter vossa excelência como secretário-geral das Relações Exteriores. Eu acho importante dizer que é, nós estamos ao lado aqui de uma gigante do sistema multilateral. A doutora Nigozio que nos honra com a sua visita nesse dia é uma nigeriana de nacionalidade, que traz na sua alma a grandeza dos nacionais daquele país, que entende os desafios dos países emergentes e das economias em desenvolvimento, mas que tem um quarto de século, 25 anos de experiência no Banco Mundial em Washington. Portanto, ela conhece muito bem é, o sistema financeiro internacional, conhece o funcionamento das organizações internacionais tem uma formação acadêmica primorosa em Harvard e no MIT, e foi, por mais por duas vezes, ministra da Economia é, da Nigéria. Por três meses, ela me contava, foi chanceler, mas ela teve o bom senso de voltar ao Ministério da Economia, de modo que isso só acrescenta aí as muitas habilidades que ela tem, que é justamente de encontrar aí empregos que sejam mais recompensadores, do ponto de vista... É, do, do que essa função de chanceler que às vezes parece tão difícil, sobretudo como já dizia o ministro Adriano Pucci, em face dos desafios do mundo. Mas para dizer que essa visita nos honra, não apenas porque ela é a diretora geral da Organização Mundial do Comércio, mas justamente porque ela chega à Organização Mundial do Comércio com o apoio do Brasil, em face do seu, diria, perfeito background acadêmico, profissional e divisão do mundo. O Brasil ele tem uma posição histórica de apoio à Organização Mundial do Comércio e ao Sistema Multilateral de Comércio, e está especialmente engajado em contribuir para o êxito da próxima Conferência Ministerial da Organização, que terá lugar em Genebra, a MC12. Estamos trabalhando aqui no Itamaraty com afinco, em busca de resultados concretos em quatro vertentes principais. A primeira delas, comércio e saúde, a segunda, negociações sobre subsídios à pesca, a terceira, agricultura, e a última vertente nessa, nessa ordem, a reforma da OMC. São temas relevantes para que o Brasil e a comunidade internacional avancem no sentido de alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Nos últimos anos, seguindo a nossa tradição, o Brasil tem participado de forma ativa nas negociações sobre a reforma da OMC, com vistas à conformação de um sistema multilateral de comércio que seja justo e que seja estável. E em minhas conversas hoje com a Didi Nigozi, e eu já havia conversado com ela em Roma o um ano passado, em outubro, à margem da reunião do G20, nós coincidimos que a Ministerial 12, a MC 12, deve buscar resultados naqueles quatro, nos quatro temas, nas quatro vertentes que eu já mencionei. Conversamos é, também sobre os aportes da OMC em novas áreas, com facilitação de investimentos, comércio eletrônico e pequenas e médias empresas. Eu enfatizei também, a doutora Nigoz, a importância de a OMC contribuir para a segurança alimentar mundial neste momento de ruptura de várias cadeias de produção e distribuição de alimentos. E Em conversa que a doutora Nigozzi teve hoje com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio Planalto, eh, o presidente dizia que o Brasil pode exportar alimentos para o mundo, pode continuar mantendo contratos com países do mundo, como nós fizemos mesmo durante a pandemia, em que os contratos do agronegócio foram honrados, mas para que a gente possa manter a nossa produção, para que nós possamos ampliar a produção, é preciso garantir que os insumos que nós recebemos do exterior cheguem ao Brasil. Eu me refiro claramente à questão é, dos fertilizantes. E o presidente Bolsonaro pediu à doutora Nigozzi que considere na OMC lançar uma iniciativa é, sobre é, os fertilizantes, de maneira que, para que nós possamos contribuir para a segurança alimentar no mundo, o Brasil possa ter os insumos que necessita para que o agro-brasileiro possa trabalhar. Como eu dizia, as perturbações nos mercados de fertilizantes são preocupantes e terão efeito sobre a capacidade de garantir a segurança alimentar de bilhões de pessoas. A importância desses temas, como eu disse, foi também discutida nessa audiência hoje à tarde com o Presidente da República. Em sua visita à Brasília, nessa a Brasília, nesta segunda-feira, a diretora-geral nos brindou com uma palestra no Instituto Rio Branco, e eu agradeço muito a contribuição que deu, os alunos estão até hoje encantados, até agora encantados, e doutora Nigose manteve encontros com parlamentares e com representantes do setor agropecuário, notadamente nomeadamente da Frente Parlamentar da Agricultura. Na manhã de amanhã, doutora Nigose voará a São Paulo, onde se encontrará com representantes do setor privado, dirigentes da Confederação Nacional da Indústria e da Federação de Indústria do Estado de São Paulo, a Fiesp, e também com mulheres empreendedoras e de pequenas empresas, na reunião que terá lugar na Fundação Getúlio Vargas, FGV, organizada pelas representantes brasileiras no W20 G20 e na Rede Mulher Empreendedora, a RME. Em nome do presidente Jair Bolsonaro, doutora Negócio, eu quero agradecê-la por ter separado três dias em sua atribulada agenda de trabalho para visitar o Brasil, aliás, o único país do continente que ela visitou. E amanhã ela volta justamente para Washington para as reuniões do FMI e Banco Mundial. Foi uma oportunidade para intercambiarmos de primeira mão visões sobre nossas negociações na OMC e o futuro da organização. Foi também uma ocasião para que a doutora Nigozi pudesse conhecer um pouco mais do Brasil e interagir com importantes lideranças de todos os setores, industrial, agropecuário, de empreendedorismo, de mulheres, pequenas e médias empresas. Eu desejo à diretora-geral da OMC muito sucesso nas conversas que manterá nas próximas semanas, que serão decisivas para que se possa alcançar resultados na mc 12. A diretora-geral e a comunidade internacional poderão sempre contar com o Brasil para fortalecer a OMC e para a busca de soluções aos desafios prementes que enfrentamos, inclusive no atual contexto, no que tange à recuperação econômica e à estabilização internacional. Eu queria deixar claro aqui, o Brasil acredita no sistema multilateral de comércio e aposta no seu fortalecimento como indutor de desenvolvimento e de uma ordem internacional que seja mais estável e inclusiva. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Carlos França, pelas suas ponderações e elucidações. Agora passamos a palavra, ao secundar o ministro nas boas-vindas, à diretora-geral. É, passo a palavra à doutora Iwela, para que nos enriqueça com os seus comentários. Muito and uh, ministro queridos colegas, excellencies. Um, it's a pleasure, members of the press, it's a pleasure to be here today, to be in Brasilia, actually. I've been to Brasilia two times before, so this is my third visit. But it's only on this visit that I was able to go around and see a part of this uh, beautiful city and the wonderful architecture. And also taste some of the wonderful food, which is very similar to food in my country. So. It's been a very uh, very nice uh, welcome, and I uh, really want to thank you uh, for the hospitality. Uh, my, my deep thanks to you and the team, the wonderful team from the ministry, and also to Ambassador uh, Parola. I would have wished to come to um, Brazil much earlier, but the pandemic uh, got in the way. So as soon as I had an opportunity, I decided to come first, To express my thanks for the support you gave me uh, during my candidacy as, as uh, the minister said uh, Brazil supported my candidacy from uh, from day one and that is uh, that's a, a wonderful thing um, I also came just to wish you happy birthday <laughs> <laughs> <laughs> so <laughs> that's a very it's a very opportune time and opportune visit um, as the minister said, I came to Brazil this time. Um, Brazil is a very important country, the 12th largest uh, economy in the world, an agricultural powerhouse. And during this time of uh, stress, particularly on food security and food systems, this it seemed to me that a visit to try and learn more about agriculture and what's happening with food and how we can work with Brazil, perhaps to help the situation globally. Um, this was a good time uh, to try and visit, and also to discuss issues related to MC-12 and uh, some of the other items that the Minister uh, put on the table, which <clears throat> I'll, I'll come to in a minute. Um, it's been a very busy day, but I think uh, a, a successful one in which I've learned uh, a lot, Uh, as the Minister said, we met um, with His Excellency, the President. We also met with the uh, FPA, the um, Agriculture Parliamentary, um, Agricultural Parliamentary Agricultural Front, I think that's what it is, at the Pensagro Institute, and we had a very good dialogue uh, with them. Um, uh, we've learned a lot during this visit and we've been able to exchange views on a number of, uh, of issues. I did thank Mr. President when I met him for Brazil's commitment to the WTO and asked for his and Brazil's support and leadership in the run-up to our ministerial uh, conference, which is less than two months uh, from today. So. Um, Brazil is a very important member of the WTO, just to name a few things, very active, and that's why it was also important for me to, to come here. In all kinds of ways, Brazil is instrumental in the agricultural negotiations, in the fisheries negotiations, in the, what we are trying to do for the WTO to respond to the pandemic. Um, Brazil is also very active in some of the newer plurilateral negotiations, which are designed to put WTO into the first 21st century with regard to trade rules. I'm talking about the negotiations ongoing on digital trade, uh, for instance, the e-commerce negotiations, investment facilitation, and actually one that we completed, the negotiations on regulation of domestic services, uh, which will save services providers $150 billion a yen, because Brazil is a member, one of the 68 uh, members who negotiated uh, this. And of course Brazil is a very active user of the dispute settlement system at the WTO, the third most active, uh, bringing about 34 cases and defending 17, and it has won many, including very lately. Um, I like to talk about uh, The, the case I like the most, that Brazil won is the one on cotton subsidies with the US, where Brazil was able to attract, as part of the settlement, implementation of that, uh, almost a billion dollars in technical assistance and capacity building funds, which also went to other countries, not just Brazil, uh, the cotton four, uh, the four countries uh, that are big in cotton in Africa. So you can see that in very many ways, uh, Brazil has, is extremely uh, active. So if we are going to do well in, in the upcoming ministerial, it means that we need active participation and leadership by, by Brazil. And that's one of the reasons I wanted to come. As I mentioned, the uh, other reason is on the issue of food security. You all know the situation we're in with respect to the war in Ukraine and how this has impacted food prices in so many countries uh, all over the world. Prices have spiked. And so we need those uh, of our members who are powerhouses in agriculture, and Brazil produces so many, from soy, soybeans to wheat to maize to um, so many other products. Uh, we need them to step up and be able to put more on the international market. So we also discussed the possibility of doing this. Um, but a key issue that came up is the issue of fertilizers and the fact that uh, given the what is happening in Ukraine, Russia and Belarus access which provide, supply Brazil's uh, fertilizers, this might be a difficult challenge. So the President and the Minister have asked us to look at the issue of raising up This uh, fertilizer issue, uh, to, so it can be discussed more broadly, even before at our ministerial. But even before that, to see if there could be a way uh, through um, to give access to this the fertilizer from the black, the, the uh, from the, the, the region um, with Russia, Ukraine, and Belarus. So we are going to look into that and see if there's what can be done because we need Brazil to produce. If it doesn't, and also Ukraine doesn't, it's going to mean that going into the next year, we are going to have more problems with food prices. So, uh, Brazil's role is very, very important. Brazil has benefited a lot from the uh, multilateral trading system, and um, it still has more to benefit in the future, which is why We are saying that it's important for Brazil to support some of the things we want to achieve uh, in a ministerial conference. And I want to end with that. There are package of measures and achievements we would like to, to um, have at this conference. Um, and that has to do with moving forward on reforms of the WTO. We need to reform the WTO to bring it up to 21st century issues. Uh, we've already started in some ways, but we need to continue and we need to agree on a process for doing that uh, at this uh, meeting. We need to reform the dispute settlement system, which has been not operating uh, as well as it, as it should. The appellate body is not uh, functioning. Uh, so, all of those things are very important and Brazil will have a strong role to play in that. We also need to complete uh, the negotiations in agriculture, in fisheries, and uh, the ongoing ne negotiations on response to the pandemic. So we have quite an agenda, the four pillars that I just mentioned, the same as the minister put on the table. This is what we are striving to see if we can accomplish. And again, having Brazil, Brazil's leadership on some of these issues, I think will be critically important. Então, em breve, eu só quero dizer que o WTO precisa do Brasil, e eu acho que o Brasil precisa do WTO, e esse é realmente o ponto central que queremos fazer nessa visita. Obrigado. Muito obrigado, senhora diretora-geral, por essa análise mais do que realista, uma análise construtiva sobre... Os próximos passos daqui até a conferência ministerial. Desde logo, como disse o ministro Carlos França, Vossa Excelência leva a nossa mensagem de engajamento e de cooperação para resultados eficazes na construção dessa e, e na, na no revigoramento dessa arquitetura de comércio. Passamos agora a um momento interativo em que concedemos à imprensa eh, alguma oportunidade de, de formular perguntas e, e contribuir, então, pra, pra, para uma, uma, que essa sessão possa satisfazer a curiosidade da sociedade brasileira eh, sobre a, a pauta da Organização Mundial de Comércio. Então, primeiramente, gostaria de oportunizar uma pergunta por parte da jornalista Denise Crispim, do Poder 360, dirigida à diretora-geral, a senhora Ingozi Ieuela. Boa tarde, senhora diretora-geral. Eu sou Denise Crispim, do Poder 360. É, nós estamos aqui no Brasil, pelo menos... Setor empresarial, também o governo, muito preocupados com o fato de, é, desde dezembro de 2019, o órgão de apelação simplesmente não funcionar. Nós sabemos quem foi o autor dessa, desse prodígio, que foi simplesmente anular um órgão tão importante no sistema de controvérsias da OMC. E, é, temos também a expectativa de que esse assunto possa ser tratado e eh, que se possa chegar a uma boa conclusão para retomar esses trabalhos na conferência ministerial da OMC em junho. Há possibilidade disso? A senhora tem conversado com os representantes dos Estados Unidos a respeito da nomeação dos integrantes do órgão de apelação. É, há alguma expectativa de que tenhamos esse órgão funcionando ainda neste ano? Não, por favor, Excelência. Tenha a palavra. Muito obrigada por uma pergunta excelente. Claro que o assunto do corpo apelado é muito critical para a of the dispute settlement system, I should say, of which the appellate body is part of it, is critical to the WTO, and it's one of those areas that we really need to focus on uh, in, in reforming. Um, I would not say it's been cancelled, it's, uh, it's not working. The first year, remember the dispute system is made of two tiers, the panel and then the appellate body. The panel is working, cases are being brought. The only problem is that If a case is brought, a member who does not accept the outcome of that case can, appe since they can appeal it into the void because the appellate body is not working. So uh, of course we need to get that working. You are right, the United States had a number of complaints about the way the system was functioning, it was taking too long, uh, going beyond its jurisdiction, a number of issues were raised and I think some of them are valid and worth looking into. And uh, I think we're beginning to see the US engage more in trying to see uh, where do we go with this reform. So we are very hopeful that at MC-12, we will be able to agree a process. So it will not be possible to have it fixed at that time. Time is too short, but we need to agree a process and members need to agree on what type of reforms they would like to see. And by the way, it's not just the U.S. who would like to see some reforms. Many, there are smaller developing countries who are not so well off, who feel that this present system is very cumbersome for them and costly, and they would like to see it reformed also. So we must bear in mind, it's not just about the U.S., it's also about other members. But I hope we can all engage uh, and agree on a way forward, so that maybe before MC-13, we can see a, a reformed dispute settlement system. Thank you. Muito obrigado, Excelência, pelos esclarecimentos. Passamos, então, à segunda pergunta, por parte da jornalista Jamile Rakanitine, da TV Globo, dirigida ao ministro Carlos França. Boa tarde, ministro. É, aqui é Jamília Rakanit, da TV Globo. E eu queria perguntar sobre quais iniciativas o governo do Brasil espera que a OMC tome sobre a questão dos fertilizantes, né? que o senhor mencionou uma negociação sobre isso. E queria saber também sobre a MP, que permite que o Brasil suspenda unilateralmente alguns acordos, né? por causa da paralisia. Se é, algum acordo já foi cancelado, se tem alguma estimativa de impacto financeiro desse cancelamento. Obrigado. Obrigado, Jamile. É, veja, nós recebemos aqui um apelo da diretora-geral da OMC para que o Brasil considere é, exportar eventuais estoques reguladores que tenha de alimentos para contribuir com aquilo que nós achamos pode ser uma escassez de alimentos no mundo. E o que nós respondemos foi de que nós temos nossa produção toda engajada em, em acordos é, com importadores em todo o mundo. Né? E como eu disse, o presidente reafirmou a doutora Nigozzi em no Palácio Planalto, mesmo durante as horas mais difíceis da pandemia, o nosso agro manteve os compromissos internacionais. É, e, portanto, a exportação de grãos, de aves, é, de carne bovina, quer dizer, os contratos foram mantidos e honrados. Isso tem claramente um valor. E o que nós dissemos foi que, para manter esta produção e ampliar, nós precisamos ter acesso aos insumos. Né? Eu já tenho tido conversas com o governo norte-americano, com empresários da Nigéria, é, com governos, é, embaixadas nossas no Marrocos, também com nossa embaixada no Irã. Nós estamos buscando, no, a ministra Tereza Cristina esteve no Canadá, e, e é importante dizer que nós temos um plano de médio e longo prazo, é, liderado hoje pela SAI, mas eu entendo que quem tem hoje o perfeito conhecimento desse assunto para resolver lo no curto prazo é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é, então, nós estamos em busca desses excedentes. Né? E, e, para tanto, pedimos a, a intervenção da doutora Nigozzi, para que ela possa considerar a ideia de liderar uma iniciativa é, que permita, vamos dizer assim, o livre trânsito, o fluxo é, desses insumos, eu me refiro, claro, também aos fertilizantes, mas também a outros, como, por exemplo, sementes, mas vamos ficar nos fertilizantes, para que é, a situação de sanções e de embargos aplicados a, a Rússia e o próprio conflito na Ucrânia é, não impeça o livre de trânsito desses insumos aqui, nós temos uma logística que não impeça a chegada desses insumos a tempo aqui no Brasil. É, não é uma questão que esteja diretamente afeta a Organização Mundial, Mundial do Comércio, a OMC, porém nós entendemos que a liderança da doutora Ingoazi à frente do OMC e os contatos que ela terá nos Estados Unidos poderá justamente sensibilizar outros países para essa essa importante questão sobre a medida provisória você comenta justamente é uma reação brasileira a aqueles países que em face é, da ausência do órgão de apelação do mc costumam fazer o que nós chamamos de apelar no vazio ou seja em, em busca de uma de uma da perda de, de, de posição em um painel, apelam ao órgão, sabendo que o órgão está nesse momento, é, enfim, sem condições de se reunir, e nós ficamos então numa espécie de vácuo jurídico. É, a medida provisória nos dá condições, Jamile, é, de poder, é, se for o caso, quer dizer, é, criar compensações de maneira unilateral fora é, do organismo, né? mas dentro do, daquilo que nós achamos que é justo e em função de decisões que são tomadas no painel. Claro que nosso interesse é reforçar a Organização Mundial do Comércio, é que o órgão de apelação seja cada vez mais efetivo, nós possamos ter seus membros, seus assentos todos é, ocupados de maneira que ele possa funcionar é, na sua totalidade, e que essa medida provisória só terá uso, só terá sentido, enquanto o órgão de apelação não estiver funcionando. Então, pronto, ele esteja funcionando, nós estaremos muito satisfeitos, muito é, felizes é, e confiantes de poder recorrer ao órgão de apelação ao invés das medidas que nós estabelecemos pela medida provisória. Muito obrigado, ministro. Tendo ouvido as observações que o chanceler brasileiro teceu sobre a questão crucial dos fertilizantes, tanto para o agronegócio brasileiro como para a segurança alimentar em escala mundial, passamos, então, convidamos a jornalista Eliane Oliveira, do Globo, para uma pergunta dirigida à diretora-geral. É, boa noite. É, eu queria saber, é, só para ficar claro, a senhora vai conversar é, com o governo americano dos Estados Unidos, e a ideia é fazer um amplo acordo para garantir o livre fluxo de fertilizantes, e queria saber a sua opinião é, como diretora geral do OMC sobre essas sanções é, comerciais contra a Rússia, se a senhora considera que está de acordo é, com as normas internacionais de comércio, é isso. Obrigada. Por favor, excelência, tem a palavra. Thank you. Well, thank you very much. Um, for those questions. Um, let me just say that on the fertilizer, it's not just about um, talking to the US. Uh, this is something we would bring before members. Um, you know that the WTO is a member-driven organization. So we will need to talk to members to see uh, how we could, um, the issue is how do we overcome the present constraints we have as a result of the war in order that food and fertilizer can maybe exceptionally be allowed to flow, because it's so critical. If we don't get it, it means more hunger, more higher prices next year. So, it's within the WTO, with Ambassador Parola, we will discuss, we'll engage some of the key members, including the U.S., to get their views, and then we will try to see how we might be able to put an initiative forward in this context and uh, and get the support of members. So this is all, we are discussing it. Nothing has happened yet. So I, I, I don't want to make blow it up in, until we've actually done something, but this is something we are reflecting on. And it's valid because we need to plan for the future. So we will see uh, what support this, this idea gets. I also want to add that the Secretary General of the United Nations set up a steering committee to look into these issues and we've also raised this issue of finding a way out for fertilizer to circulate as well as food with the Secretary General's uh, steering committee. So maybe from both sides we'll be able to find a solution both at the WTO and with the UNSG. With regard to The issue of uh, um, the trade sanctions, well, um, you know, members, of course, at the WTO, we would want to make sure that uh, whatever members are doing are not discriminatory uh, with respect to our rules against other members. But that being said, members do have the ability under certain clauses of the WTO to invoke Uh, security reasons for to carry out some of the um, some of the measures that they want to carry out. Uh, so um, this is the way that some members feel that they are better able to handle the situation of Russia, and I think that's the much I want to say about it. Thank you. Obrigado, Após termos ouvido a diretora-geral com seus com, com, comentários sobre a proatividade da OMC em matéria de, de fertilizantes e também sobre o tema tão complexo que ela iluminou com seus comentários relacionados às sanções é, econômicas no, que estão em curso, Passamos então a uma pergunta derradeira, pergunta número quarta pergunta da jornalista Michele Portela do Correio Brasiliense, dirigida ao Ministro das Relações Exteriores. Por favor. Boa noite. É, eu gostaria de saber nesse contexto da questão dos fertilizantes. É, sobre o pedido que a Rússia fez ao Brasil é, de ajuda nas rodadas de negociação é, no Fundo Monetário Internacional, no G20 e no Banco Mundial. Qual será a posição do Brasil em relação a isso? Muito obrigado, Michele. É, as, enfim, a, a posição do Brasil em relação ao FMI Banco Mundial é de alçada da, da, do Ministério da Economia, porque as questões são lá é, tratadas nesses fóruns, a representação é feita, claro que acompanhamento do Itamaraty, pelo Ministério da Economia. Em relação ao G20, eu tive a ocasião já de conversar com a minha colega chanceler da Indonésia sobre o assunto e manifestar claramente a nossa posição de que nós gostaríamos muito que a Rússia pudesse participar da cúpula ministerial do G20 e, claro, da cúpula de líderes do G20 em novembro deste ano. Nós entendemos que a participação é, plena dos países nos fóruns multilaterais é, permite justamente que nós possamos trazer todas as partes envolvidas à é, a, a discussão, à a mesa de negociação, e, através de diplomacia, encontrar uma verdadeira saída. Eu penso que a exclusão, não, não nesse momento, não nos ajuda a encontrar uma solução para o problema imediato que nós temos, que é justamente cessar as hostilidades no campo do conflito e trazer as partes envolvidas, nomeadamente Rússia e Ucrânia, é, à mesa de negociação para poder implementar uma solução de paz que seja duradoura é, e que possa ocorrer dentro das normas é, de direito internacional. De novo, a exclusão de um desses dois lados da mesa de negociação em qualquer dos fóruns, eu creio que não, não, não serve mais como uma sanção ou como uma censura, mas não resolve o problema que nós temos nesse momento, que é de fortalecer o sistema internacional, o sistema multilateral, e, através da diplomacia, buscar uma solução. Muito grato, ministro França. Eu vejo que a... A diretora-geral tem em seu pulso vários relógios, o que significa que ela tem uma agenda bastante concorrida, é um indicativo para nós, de que gostaríamos de oportunizar mais perguntas, entretanto, teremos de nos contentar com essa degustação do que será a MC12 no próximo mês de junho, e dá por encerrada essa sessão, agradecendo a participação de todos, com a licença do ministro Carlos França. Muito obrigado.